Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Misael BM falando. Seja muito bem-vindo ao canal Crypto Space Marketing. Hoje eu tenho uma novidade para todos vocês. Quantos querem ganhar 10 moedas da UZitcoin, Ok? Quantos querem? Fique aqui comigo nesse vídeo e você vai saber como ganhar gratuito, totalmente grátis, 10 moedas da Coin. Eu já tenho 14, porque não só eu cadastrei, me cadastrei aqui na UZIT, ok? Como também eu já cadastrei pessoas e cada pessoa que você cadastra, você ganha mais uma moeda. Fantástica empresa, ok? Já está aí no mercado, está trazendo para cada um de nós aí um ecossistema de uso, ok? Quem é o UZIT? É uma empresa de Portugal e está trazendo aos usuários da internet uma comunidade, um ecossistema... Ok? De uso da moeda e hoje a moeda já se encontra no valor de um, re, um dólar, já foi a cotada em 60 centavos, 20, 60 centavos, hoje já está em um dólar. E corra, porque essa promoção é por pouco tempo. Você pode também adquirir, aliás, adquirir, você pode trazer, é, você pode pegar comigo, ok? Aqui o PDF. O PDF vai estar na descrição desse vídeo um link para o PDF desse dessa dessa empresa tá então aqui em agosto mais ou menos valendo um dólar Ok a ICO, né a ah, e você vai poder estar tá conhecendo um pouco mais tá e ela tem até o décimo sexto nível de a, a recebimento quando os usuários começarem a usar a moeda comprar a moeda e você já vai ter na sua mão 10 moedas, então corra lá, corra lá, faça o seu cadastro. Esse vídeo aqui é mais assim para chamar você para fazer o cadastro rápido e garantir as suas 10 moedas, mas eu quero mostrar para você como é que você vai fazer isso, então você vai fazer o seu cadastro aqui neste link acima, ok? Está na descrição também, no final aqui MISA 08 e lá dentro, depois que você fizer o seu cadastro, presta muito bem atenção. Você vai, então, é entrar aqui, você vai estar dentro do seu back office, e você vai vir aqui nessa parte de cima. Vou até dar um zoom aqui para ficar bem claro para vocês. Você vai vir aqui em comprar Zitcoins, tá? Você vai comprar aqui os Zitcoins, aliás, você vai clicar em comprar e você vai aqui inserir voucher. E depois de inserir voucher, você vai Digitar você vai digitar é o ZIT com Y, o 2020, tá bom? O ZIT 2020, esse é o voucher que você vai usar para ganhar as 10 moedas. Presta bem atenção, digite da forma correta, UZYTH 2020. Só isso, clicou aqui em inscrever-se e aguarde as suas moedas aparecerem. Então, aqui em cima, tá bom? Aqui em cima, onde você vai estar tá vendo as suas moedas. Depois você pega o seu link de indicação, clica aqui nesse quadradinho, aperta em OK e pronto. Você vai ter também o seu link de indicação. Eu vou até, já ó, CTRL V aqui, pronto. O link de indicação distribui para todos os seus amigos gratuitamente. 10 moedas, não perca e não deixe de indicar os seus amigos para cada um que você indicar cada meio que você ganha mais uma moeda no seu cadastro você vai ganhar 10 moedas Ok pessoal vai valorizar e vamos estar junto aí nesse projeto Corra que é de graça depois você vai poder comprar as moedas se você quiser você pode acompanhar aqui todo esse essa movimentação aqui no back-office Ok ah então back-office bem feito bem legal e você vai estar tá podendo acompanhar, como aqui também, a afiliados. Você vai estar tá podendo ver quantos afiliados até o 16 o nível, né? E eu já tenho aqui alguns afiliados, ok? Pessoal, é isso aí. Eu vou deixando na descrição as informações. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, ok? E me chama também no WhatsApp se precisar. E não deixe de garantir as suas 10 moedas da Zitcoin, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.